Fala rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. A gente vai falar aí sobre um ataque muito forte, mas um cara que entende, né? Não sou eu que vou atacar. Ele atacou e ele vai mostrar pra vocês como funciona o ataque de IET. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E hoje, com um convidado falando de Clash of Clans, diretamente da game house da INTZ, porque os caras estão aqui se preparando pro Mundial. Então eles têm que representar e aí eles vão se unindo aqui pra poder treinar e jogar em alto nível. E aí, Lupe, meu convidado? Obrigada. Não. Beleza, tranquilo? tranquilo? Aí sim, então o Lupe vai mostrar pra gente hoje Um ataque que ele fez aqui Numa guerra que eles estão treinando E ele fez um ataque e eu falei, pô, eu, eu também ataco de Yeti Mas nem aos pés do que aconteceu, né Eu vi aqui eu falei, caraca, é outro nível, rapaz Então, nada de mostrar um, um ataque de Yeti De outro clã, eu vou mostrar o um ataque de Yeti Quem manja, né, quem sabe fazer bem E ele atacou um cara que vocês conhecem também ele, Eu falei pra ele zoar o cara, ele falou Não, aí, tá. Atacou um mano aí, né? na, na, na guerra, tá aqui pra vocês já ali, ó. Foi a vila do Bernal, né, Cê tá um treinando lá pegou a, a vila dele e foi mostrar como é que funciona o Yeti aí para gente Isso. bom a ideia acho que é mostrar você falar um pouco do que rolou então na hora que você quiser colocar o replay aí dá o play você vai mais ou menos mostrar como que você entrou e por que que você agiu dessa forma para galera de casa poder também tentar fazer o ataque que você fez que é um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente manda bala Lupão. quando quer começar Bora lá. só vai ah, então nessa vila aqui eu a pensei... primeira análise do, do layout né Isso. Você faz. É, eu tenho um setor aqui que é às 9 horas Tá vulnerável pro, pro Arden Pro Arden Walk Que uhum. não tem besta e foco nele Tá, tá bem longe ainda tá aéreo, né? Isso, só tem tem um canhão e dois É, dois canhões e um disseminador, um disseminador. E os três não, não vai focar juntos No Arden Então dá pra trabalhar de boa, né? E você começou isso. com um Arden isso. Na direita ali, às, às 9 horas isso. Pode começar aqui pra você dar uma olhada? Pode, pode Show, bora lá então Vamos, vamos ver como ele foi, que funcionou isso. isso daí Então, aí vou deixar em pausa aqui pausa aí eu é, eu queria pegar esse setor das 9 horas e limpar pegar, essa parte é e pegar o disseminador que é o mais importante que atrapalha para caramba bate muito né? é ele ia ficar irritando aqui as tropas no meio quando uhum. entrasse no CV e sim, nada sim. ia pegar ele é, me deram entrar aqui nesse corredor entrar de... por essa parte né isso aí Show. tem que afunilar aqui em cima afunilar os dois lados para poder abrir isso. esse meio e entrar por ali né é tem que entrar com com bonde ali pelo meio é, da é, CV aí é. eu quebrei esse morteiro aqui dá uma hora e coloquei o rei pra rodar, rodar da, ele. da esquerda pra... da direita pra esquerda. Show. Só que eu tenho que levar esse canhão essa área, porque poder... aqui no, no meio ele vai carretando as tropas. Senão não, ele fica sepando. batendo ali. É, os yetes. Então isso. é a limpeza lateral pra poder entrar reto e levar ali o meio. Bora ver então como foi na prática isso daí, aí você já vai dando aquela letra. Então a gente vai começar primeiro vendo aqui o seu ataque tá do lado esquerdo, com é um guardião, né? Isso. Aqui não precisa de nada no, no guardião. Uh -huh. Porque bate pra caramba ali, né? É, tá, tá muito tem muito dano esse nível 50. Bate muito, bate muito. Aí eu joguei... É... Já limpou lá em cima, né? Isso. Não tem que... Tipo, você não, não espera o Arden levar tudo que você quer pra depois soltar o rei. Você já vai limpando. É, você vai fazendo os dois... Até pra é ganhar tempo, né? Tempo. Então, não isso. dá. Isso. Porque se você esperar o Arden limpar aqui, não vai dar tempo de afunilar. Sim, aqui, sim. Vai, vai. vai complicado. Então ali você já fez o começo, ali em cima, depois você vai entrar com o rei. Agora, isso. na verdade. Aí ele roda pra esquerda e já dá aquela limpada que você precisava, né? Um e que... ele vai entrar também, provavelmente, né? Sim, sim. Aí eu queria que ele entrasse nesse corredor aqui da arqueira. Testou ali, foi isso, né? É. Ou não, foi para limpar o canhão? Não, canhão é isso pra levar o a defesa. Ah, a você falou tá da defesa, verdade. É porque ela poderia matar os curadores, os no, curador no meio. curadores atrás, né? E aí veio o bonde do Yet com o lançador. É, o pessoal chamou esse ataque de Yet Smash. Yet Smash. É. Show. Dinos. Aí você já abriu aqui com, com um terremoto ali no isso. meio, né? Pra acessar todos é. os compartimentos aqui de baixo, Acessava né? Acessava as três TI águia. Já seu, abriu tudo ali, né? Moto. Levou ali e já é meio caminho andado, né? É, a rainha acabou rodando, tinha, tinha lava, então na tropa ele Limpou, a rainha foi junto, né? Isso. Aí, esse ataque eu optei até por balãozão porque. Ah, é, você foi de balão, né? É. E por que que foi essa mudança? É porque desse lado não tinha nenhum aéreo. Ah, então, tá. balãozão. Dava tem aproveitar muito mais. Valor, e não tinha necessidade de Você nem matou bate. lava, né? <risos> É, a rainha acabou rodando, tá aqui, ó. Tá ali em cima já. É. O balãozão embaixo, a TI tava... É, ó, o que eu falei, não tem defesa, era o balãozão... Vai livre, né? É, arregaçou. Caramba, né? limpou tudo praticamente, e sobrou o disseminador ali ainda. Né? É, sobrou o disseminador ali que... E aí é só ele, já não tem mais defesa, né? É, acabou até sobrando uma cura que eu joguei lá no meio. Porque era o Bernardo, aí que zoar. No meio. É, até, já atacando o parceiro, né? Deu uma, dar uma zoadinha é, de lá é. Aí sobrou coisa pra caramba, hein? Deu. É. Ali, ó, eu até falei, acho que deu uma. Você abriu ali provavelmente o balão pra sair todo o bonde. É. Joguei até a cura lá no meio. Nossa, aí deu uma pequena zoada. <risos> deu uma pequena zoada aí, né? Eu, eu acompanho a rapaziada treinando e, e rola uma provocação, rola uma zoeira lá também. Porque além tudo vocês estão zoando ali, brincando e tal. Mas quem, faz, quem dá um feio ali, sofre, né? Mano? É. Não é muito bom, né? Dar uma estrela, né? <risos> a gente quer que os layouts segurem também. É, a ideia é que eles, eles, claro. eles, eles fazem guerra de 5 contra 5, pra um atacar o layout do outro, pra tentar ver a fragilidade. E aí É aí que vocês definem qual que vocês levam pro isso. competitivo, é isso? É. Segurar, a gente vai testar mais outros ataques. E então, com certeza esse layout vai estar no mundial, né? Não. <risos> Acho que é melhor outro layout. Mas foi bom para mostrar pra, pra galera, no detalhe, como que você fez o afunilamento. Acho que a entrada desse ataque é muito importante pro Yeti direcionar, né? Limpar as duas laterais, pro nada tá irritando no meio, quando os Yetis estiverem no meio. E aí, acho que naquela abertura do terremoto, você abriu todas as partes aqui de baixo. É. E aí, facilitou para limpar, porque senão podia complicar, né? Se ficasse batendo no muro ali. Mesmo com a rainha rodando, ainda deu o é. PT. Eu optei também por terremoto. Que abria muita coisa e o, o pulo acabava acabando o um efeito e uhum. às vezes as, as tropas bugam e não vai no pulo também, roda Sim. muita coisa. É, muita, tem, muita gente tem essa dúvida se o leva pulo ou se o leva os terremotos. Eu uso terremotos, é, é claro que o nível é totalmente diferente, mas acho que a ideia é isso que você falou também, né? Às vezes dá aquele receio de não é, pular, né? Isso. E a gente sabe que a, a inteligência às vezes dá uma falhada, né? O guardiã, vai no lugar que não deve ir. Mas deu bom, acho que foi uma boa explicação pra galera Então o segredo é funido lá pra poder levar o bonde pro, la pro lado que você quer e deixar o Yeti fazer o trabalho dele. Tá muito forte ainda, né? Tá muito forte. <risos> e esse, esse nerf, que não sei se é um nerf de verdade, você acha que vai dar diminuído? ou não? Já, já tá definido e tá bem mais forte. Não, na verdade, é, a gente tava conversando sobre isso e a gente acha que deixou ele mais forte em porque os, os mini Yeti não, não morrem mais pra nenhuma armadilha. Pra armadilha. Aí é. eles acabam dando dano na defesa. É, morre, ele dá dano na defesa e. Limpa a defesa ele... e aí vem o bonde sem. É, não tem armadilha que vai matar ele e os zeds também não, não morre pra. Não morre pra armadilha. Pra é complicado. Então, acho que vai ter que mexer um pouquinho aí se quiser diminuir, é claro, o yet. Acho que vai, acho que a gente vai ver bastante YET lá no mundial, nas qualificatórias, né, provavelmente. Vai, vai sim ainda. Ainda vai ter bastante. Tem algum outro ataque que você fala? Esse daqui eu já tô preparado, vai ser esse também? É, Uma bem variação bem. Ou, ou só esse por enquanto você tá treinando mais? Ah, gente tentar Variedade grande? É, tentar saber tacar com qualquer coisa. Mas o que tá mais forte é esse. Uhum. O aquele é, com AUC, com mine e hog. Mine e Rog, né? É, tá é, muito forte. Tá muito forte aquele também. É isso, show de bola. Bom, videozão aí com o loop, loop. É, suas redes sociais, eu vou pegar todas as redes sociais, deixar aqui também pra passar aqui embaixo pra galera te encontrar, né? Você tem algum lugar que você faz vídeos ou live Sim. ainda? Ou ainda tá tranquilo focando em treino? Não, só. Por enquanto só, só treino. treino mesmo. Mas é bom, pô. os caras vão gostar de ver um canal do o Luke. Luke tá meio envergonhado, mas quem sabe aí, não? Vai começar o primeiro, aí vai ficar sem vergonha. É isso, rapaziada. Quer mandar um salve pra rapaziada aí, despedir, fazer um... Um... Um pra mulher, né? namora, mano. Ah, então tá de boa aí, não, não rapaziada sobe, aí sobe, menininhas? Não só pra galera do, do Anarquia Rodrigo e Gabriel Aí sim, show de bola Então é isso, mano Vídeo com o Lupe Lupe, o grande Lupe Aqui na INTZ, Preparando pro Mundial Então, galera, comenta aqui embaixo Quem é o próximo Pro Player Que você quer ver aqui com a gente Mostrando os ataques E quem sabe algumas defesas Que podem tomar PT Coitado do Bernal, né? Vai ficar triste <risos> Mas é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui